da série fraquezas do homem segundo Gurjef na né? segundo os ensinamentos do quarto caminho então é fraqueza da falta de compreensão ela se refere à incapacidade de uma pessoa de compreender os verdadeiros sentimentos e necessidades das outras pessoas então cada um tem uma maneira de ser cada um tem uma necessidade diferente uma que abraço que um carinho outra que é mais força mais velocidade, cada pessoa tem um jeito de ser, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender como o outro funciona, isso se chama também espiritualidade, Foi uma das coisas que o, esse trabalho trouxe para mim, eu sou uma pessoa do padrão 7, então tenho o, o, o emocional reprimido, eu sempre pensava em mim, olha como aquele cara lá é devagar, olha como aquela pessoa é raivosa, olha como aquela pessoa briga, olha, olha como isso, olha como aquilo, eu ficava sempre olhando as coisas sobre o meu ponto de vista. E até para a minha criação, minha mãe é uma descendente de alemães, então tudo que eu ia fazer, eu ia dizer assim, schnell, schnell, rápido, rápido, schnell, schnell, schnell, mas como você é devagar, como você é molenga, então fez eu me tornar uma pessoa que tinha que fazer as coisas rápidas e não podia ter sentimento. Né? Quando você vai tomar um sorvete, você tem que tomar devagar, apreciar. Eu tomava rápido o meu, outra pessoa tomava devagar, assim não você caia lento para tomar o sorvete, Cara, ele estava aproveitando a vida e eu não. então eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender a compreender, a ter empatia para com as outras pessoas. E essa fraqueza é caracterizada pela falta de empatia, né? E de falta de conexão com as pessoas ao seu redor. Observe como tem pessoas que só pensam em seu umbigo. Ela só quer fazer aquilo do jeito dela. Não, não cuida do outro. Não, né? Às vezes outra pessoa faz um machucado pequeno na mão. Para ela é muito dolorido. E para a gente, né, cara, você passa um gosto aí né, e vai em frente. Entende? Então, não é isso, né? Uma pessoa que tem essa fraqueza pode ser vista, e geralmente é vista, como insensível ou distante, pois não consegue perceber as necessidades e desejos dos outros. Ela afasta as pessoas, afasta os amigos. Né? E isso pode dificultar a construção de relacionamentos saudáveis e afetar negativamente a vida pessoal e profissional da pessoa, e amoroso também. Vai ser difícil ela encontrar, às vezes, um namorado ou uma namorada, né? dentro da empresa, às vezes, ele é uma pessoa que está tão afastada dos outros. Hoje, a vida é network. Você tem que aprender a conviver com as outras pessoas, tem que aprender a ser amável com as outras pessoas. Né? Mas, se você for muito individualista, não vai dar certo isso aí. Então, é, a Gurdjieff, né dentro do nosso quarto caminho, acredita-se que a superação dessa fraqueza exige um esforço consciente. Então, é possível mudar? É. É necessário um esforço consciente e um trabalho interno profundo. Isso inclui o desenvolvimento da empatia, da compaixão e da capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse, inclusive, é... A cura do Enetipo é 9, né? Ele tem que aprender a entrar, a ser no que o outro está sentindo. Antes de falar e detonar no eu outra pessoa, sinta o que o outro está sentindo, ou sinta o que ele vai sentir se você falar aquilo para ele, tá? Isso é espiritualidade. Isso o Enneagrama trouxe para mim, já estou repetindo isso. O Enneagrama traz a espiritualidade, que é o entendimento da outra pessoa. Não vai te tornar mais forte, pelo contrário, vai te tornar muito mais forte. É, não vai te tornar mais forte Ele vai te tornar muito mais forte Não vai te deixar mais fraco Você ceder Você entender o outro Com certeza A outra pessoa vai querer acompanhar você Ela não vai ter medo de você Então é esse trabalho espiritual vai ajudar você a se conectar com uma consciência mais elevada E dessa forma, compreender melhores necessidades e desejos dos outros Então quando você desenvolver essa essa consciência né, De você poder ter a empatia com as outras pessoas Você vai atingir estágios mais elevados Eu, Eu, Afonso, acredito que existe uma consciência cósmica não sei essa palavra talvez seja, é, seja uma interpretação minha, mas tudo aquilo que você faz de bem, volta para você. É uma delícia eu vou à missa, né, coisa que eu não ia. Né, para mim Deus era uma coisa estranha, Deus era um, um treco, Deus era um. Uma, uma, hoje não, hoje tem uma consciência deliciosa. E não importa quem é Deus ou o que é, eu sinto Deus. O padre hoje falou: hoje é Páscoa, né, domingo de Páscoa. O padre falou a respeito né, de, de, de quando, o que, que é o emocional. O emocional é você sente, você gosta da maçã, interessa por que você gosta? Você gosta, você gosta de uma pessoa. Né? Se você começar a explicar, eu gosto porque ela fala bem, porque ela entende. Não, isso não é gostar, isso não é amar. Amar é você ama e não sabe nem por que e ama. Aí ah, a mesma coisa vem com a fé. Então, quando você desenvolve espiritualidade, as coisas vão acontecer para você de uma maneira diferente. Por quê? Eu não sei, mas acontece. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa do padrão 8, uma pessoa que está muito bem financeiramente, uma pessoa que está rica, né? rica nos padrões nossos, né? nos meus padrões, digamos assim, e, e ele vai à missa. Todo dia que ele vai à missa. Daí ele diz assim, cara, se eu não vou na missa, dá alguma coisa dá errado, então eu tenho que ir para dar certo. Entendeu? Ele vai para o motivo dele, mas ele tem lá essa consciência. E se você começar a desenvolver essa consciência, eu garanto que vai mudar. Porque para mim era tudo técnico. Não funcionava. Agora eu vou lá e curto. Né? Eu não dou dízimo. Porque o dízimo seria 10%. Ah, eu penso que eu não tenho... Não tô tão elevado assim para chegar lá e dar o dízimo. Até nem sei porque que eles põem naquele saquinho lá. Que ninguém a gente põe assim. A gente pega o dinheiro, fecha assim na mão. Põe lá dentro e joga. Eu não sei se ele jogou muito dinheiro, jogou pouco dinheiro. Também não me interessa, né? Não é isso. Mas o que eu quero dizer é... Eu dou uma... Eu dou uma contribuição boa, dentro dos meus padrões, daquilo que eu nunca fiz, hoje eu faço. E dá a impressão que daí tudo funciona bem, sabe? É muito gostoso, é muito bom você encontrar essa paz, encontrar essa prosperidade que é dentro de você. Eu falei num dos vídeos aí de pessoas que querem né, ter segurança. Meu, cai fora, a segurança não existe fora, ela só existe dentro de você. Então quando você encontrar você de verdade, quando você começar a desenvolver essa falta de compreensão, quando você começar a desenvolver essa, essa empatia, as coisas vão mudar, vão fluir. É um tesão, e assim ó, eu não quero que você acredite em mim de modo algum. A Guchar também diz assim ó, primeira coisa, não acredite em mim, experimente o que eu falo. Comece a sentir o que o outro sente, comece a viver o que o outro sente, entenda porque a outra pessoa é daquele jeito. Por que, que marca um horário e ela chega em outro horário? É, hoje, para ir na missa lá, nós marcamos 10 horas. A pessoa chegou quase 10 e 20. Não, então, eu digo assim, ó, em paz. Sabe, não, 20 minutos, o que, que vai mudar? Né? Lógico que muda lá, a missa já chegou, já começou. Mas, ela teve as dificuldades dela. Entende? Ah, o filho dela. Entende? É assim que é. Agora, se você se estressa, estressa você, estressa o outro, aí já cria um clima pesado, já vai na missa, brabo. Entende? Então, comece a mudar isso. Essa é uma fraqueza né do ser humano. Falta de compreensão da outra pessoa. Um beijo em seu coração. Né? Compartilhe esse vídeo. Ajuda a divulgar nosso trabalho, que é um trabalho fantástico. Ele não é meu, né é um trabalho de 5 mil anos aí, que outras pessoas já desenvolveram, saiba que esse é um modo de pensar, existem outros, né? Tem outras, outras religiões que pensam diferente. Eu penso assim. Tá bom? Um beijo. Compartilha aí, pessoal. Tchau.